E aí driver, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu quero saber somente a sua opinião, o que você faria no caso. Olha, eu recebi esse vídeo ontem por volta de umas 2 horas da madrugada e meu amigo, cada dia mais os passageiros ultrapassam os limites. Acompanhe comigo o que aconteceu com o nosso parceiro aí e no finalzinho eu quero escutar o seu comentário, beleza? Vamos lá! Senhora. Eu não sou senhora, já falei! Não, ah, bom me desculpa, moça, correndo desse jeito, assim, zigue-zague pela rua, é isso? Infligindo a é leis. Ah, fica olhando pra coisa, ah, fica! Não vamos, pra... Ah, valeu, vamos, vamos, vamos, vamos, fale comigo, vamos, quero que vá! E Vai pra onde? Conversa. Eu vou acelerar, vou bater no carro da frente. 非常快 Por hora, meu táxi tem que andar 40 por hora Porque ali tem um radar, mas... É, moça Passageira, né? Com o radar aí, só vai pagar minha multa? Não, não. Então, pronto Não, você vai esperar passar. passageiro... <risos> é, e aí, vai pagar minha multa? Bom, tenho certeza que o passageiro não vai pagar E olha só Grande parte das vezes que isso acontece É porque você aceita aquele passageiro Que fala, moço, eu tô com pressa Então... É esse o resultado que você vai ter se você pegar esse tipo de passageiro. Então mande aqui nos comentários. Esse é um vídeo rápido e objetivo que eu só queria mostrar esse vídeo para você que gosta de pegar passageiros que estão com pressa. Mande aqui abaixo que eu quero ouvir o que você faria nessa situação, beleza? Um grande abraço. Fiquei com Deus. Até a próxima. Falou. Tchau.